em lugar, lamentar, naturalmente, aquilo que foi a decisão do, do Ministro de sair do Governo, de dar nota que do nosso lado havia uma proximidade grande, do ponto de vista daquilo que era o trabalho que estava a ser desenvolvido pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação e o Ministério do Ambiente e da Ação Climática. São marcas que o Ministro das Infraestruturas e da Habitação deixa, trabalho que vai ser continuado, continuado naturalmente pelo Governo, relativamente à segunda questão que colocou, o Governo tem todas as condições para fazer o seu trabalho, uh, temos que obviamente responder àquilo que são as expectativas que os portugueses têm relativamente à sua vida, ao seu dia a dia, mas também um conjunto de transformações determinantes para o nosso futuro, o Governo está suportado na Assembleia de República como memoria política de um partido, tem condições para continuar o seu trabalho uh, e é isso que vai naturalmente fazer.